Eu não vou tomar isso de jeito nenhum. Por que, meu amor? Está amargo. Amarguíssimo. Não se fala amarguíssimo. Fala-se assim, amaríssimo. Amaríssimo? Gostei! Adorei! Se está amaríssimo, põe açúcar. O quê? Estava sem? Aham. <risos> Não precisa por cem. Ponha só duas colheres. Não precisa cem. Não é cem colheres de açúcar. Ela disse só que estava sem açúcar. As duas palavras são iguais, mas se escrevem com letras diferentes, viu? Não vi nada. Não? Não assopra isso, tininha. Voou açúcar por toda a mesa. Que coisa! Hum, para sim. A boca é minha, o sopro é meu. Responda direito pra sua mãe, menina. Não quero ouvir você assobiar de novo, basta... Então vamos para o quarto, sem discussão. Vamos. Neste programa você aprendeu a escrever Açúcar Sem Sem Assoprar Sopro Assobiar Guardou? Não vai esquecer, hein? Que você aprendeu estas palavras, adivinhe como se escreve: assegurar, acertar, aço. Muito bem, você acertou! É assim que se escreve: assegurar, acertar, aço. Tchau. tchau, tchau.